Gente, eu estou aqui num lugar com os amigos meus e tem ali uma pedra que nós subimos uma vez a pé a gente chama ela de Pedra do Itacolomi então eu vou subir o meu drone para dar uma passadinha lá para a gente ver como é que está lá Nós vimos gente lá, né nesse... Cícero? É, tinha gente lá no alto Assim vai ficar escuro, isso aí, né? Subir ele bem. Tá com 125 metros de altura. Aqui na sombra. 146 metros de altura. 170 metros de altura. Você não tá vendo o povo, não? O povo tá do lado de cá, né? Dita Tacolomia como vocês já conhecem que eu uma vez estava com a Madalena estava com o Kaique e também o Josué eu vou subir bem agora e a Janaína e a Janaína legal legal gostei o Adélio tá ali ó Ah, nunca tinha droga, não, não, não, não. Ah, por é assim Legal, um drone. Ah é, okay. eu vi. Vê tudo aqui, cara. Tem uma antena, com certeza aquela antena é antena de... De internet. internet. Hum. Bom, agora eu estou bem em cima da pedra da Itacolomi. Não tem ninguém lá onde eu estou voando, vou mostrar para vocês. O sinal tá fantástico, um sinal limpo, limpo, limpo. Estou bem em cima mesmo da colônia agora, tá vendo? Nessa torre aí que nós nós fomos, né? Nesse é, lugar nós aí. Nós fomos né? naquela torre. Subimos nesse ladinho ali, né, velho? Uhum. Olha lá. Bom. Agora passar para lá também é bobeira. Não, eu vou passar um pouquinho. 237 metros de altura. a pedra do tá Tecolumim e isso de cima. Caramba. E olha só a pirambeira que vai lá para baixo, gente. Oh. Isso é alto, né, Adélio? Assim, ah. Cês, que é cantinho de carro vai ver aqui, ó Parece que tem uma pessoa, bem naquele cantinho de carro, quase tudo. Tem? Você não viu aquela hora é, na espação? Lá, lá, lá, lá, Tinha um gente andando? Lá, uma pessoa, lá. Opa! Tá no canto de caramba, assim, né, ó. Ah, então, isso, vamos isso e aí um negócio desse Estou dando um torno nessa pedra. Tinha um pessoal lá que estava lá, né, Adélio? Eles, eles devem estar dentro da mata agora, é, né? Com certeza. Olha, nós descemos aqui, eu, Madalena e Janaína escorregando aqui, ó. Tinha um pessoal aqui, quase agora, ó. Perdi eles. Né, Adélio? É. Se aquele, aquele urubu lá, sei lá, tá perto? Sei tá. Não, tá longe, o urubu tá por baixo. Só que tá em cima da pedra, os urubus. Tá. Agora eu tenho que achar onde é que eu tô Para mim não tem que mandar ele para longe, eu não estou vendo ele. Olha lá ele ó. Tá na é da nuvem, branco, lá. ó. está vendo? Uma nuvem branca lá. Cândido da nuvem não. lá. Ó. Não estou vendo ele não. Eu estou vendo. Mas ele está indo, está vindo? Ele está indo para lá sim, ó. Né, para tá lá? É, olha lá. Ó. Ah, tá. Agora tem que achar onde é que eu tô Nós estamos nessa estrada aqui, Adélio? Nós estamos nessa estrada aí. aí. Embaixo tem uma lagoa? Embaixo aqui tem. Está na casa aqui. Estamos aqui, ó. nesse ficar aqui, ó. Ah, tá. É, Agora estou é. entendendo. Então o pessoal está. Pra... É para ter tá um pessoal aqui, né? Ó? É. Para ter tá o um pessoal para trás dela. Não digo de cá aqui que não é mesmo. Aqui, ó. É para estar tá ali, é. ó. É. Isso. Não está mais. Só que você não vê que o drone está lá. O senhor está filmando do lado de lá, assim, né? Sim. do lado de não cá, sim é Você vem do lado de cá, eu mas, não, mano, eu do, lado de cá do eucalipse Não, mas ele tá, estava tá filmando aqui. É. É. Não, mas naquele né, bico não tem. assim né? Tá aqui, Olha a lagoa lá. Onde é que nós estamos Isso, A lagoa está aqui, ó. Aí, ó. A lagoa na Casa Verde, ó. Deixa eu, ver. Deixa eu virar um pouquinho aqui, ó. Virar lá na pedra outra vez, ó. rarada lá, ó. Ah, é. E, aí, agora tá no bico na pedra. Ah, tá vendo? Sim. O pessoal ah, que estava tá lá já não está mais, ó. Não <risos> Eu tô vendo é daqui, ó, lá por cima da nuva branca. Eu também não tô vendo? Eu tô com a vista tá bonita e, e boa, hein, gente. E eu enxergo longe. Gente é tá longe pra caramba, hein. Tá vendo ele tá. agora? Não, não tá longe não, tá com 836 de 136 metros. Nossa, Mas eu tá aqui, não tô lá enxergando. Quase... Olha lá, né, aquela nuva lá, lá, lá, ó. Que a nuva faz assim, olha lá, ele por cima da nuva, uma coisinha branca lá, ó. Lá. Ah, agora eu tô vendo. Nossa, um, um pouco. vai de vai daqui na igrejinha, assim eu tava procurando ele do lado de cá, ó. Olha lá, agora que ele tá subindo. Não tá subindo não, tá vindo pra cá. Vou baixar ele pra você ver que ele não tá subindo. Tá vendo que eu tô baixando ele? Tá, ó. Nossa, perdi. Olha lá, agora tá pra cá, Bem no meio da pedra, olha lá, ó. Olha lá, baixando. ele. Tá onde? Perdi! Não ah, é ah. parece uma beiona. Parece um bom não estou vendo ele não. não tô vendo ele não. Cá, não, tô vendo, não aí, é, aí, tô ah, ele Está ah, aqui em cima. Legal, cara. Mostrar pro vanzão se eu vou. Agora pelo som eu não, não perco mais não. Legal. Onde é que nós estamos lá? Aqui? Aqui, Aqui ó. ó. Aqui ó. Aí, aí. Controlinho lá, ó. Já tá rebacando. Cadê? Nossa, eu tô filmando, mas acho que não tô vendo nada. <risos> <risos> Deixa que pegar ele agora? É eu fazer uma foto. mas vê pra cá, eu uma foto. Não. Olha pra, olhar pra ele.